Tá, meu nome é Patrícia Duque, eu sou enfermeira aposentada, estudante de psicologia e professora também. Eu sou do Rio de Janeiro. Quando assisti ao um programa do Valenci na Rede Globo, aquilo me chamou muita atenção. Foi um momento em que eu achei que eu poderia ajudar, que eu poderia ser um facilitador na vida das pessoas. Então quando eu me formasse ou também fizesse o curso, posteriormente eu poderia estar auxiliando essa pessoa a buscar o seu conhecimento, a melhorar e ter uma qualidade de vida. Eu já estou começando a aplicar e estou tendo assim bons resultados é, que eu até nem, nem esperava que fosse ter os resultados já imediatos e realmente eu consegui a técnica do perdão, é Simplesmente fantástica, eu acho que é o, a cereja do bolo. <risos> o Valdeci, ele através das suas histórias, ele leva a gente a se autoconhecer, a perceber, a sentir. Então eu, eu gosto muito, às vezes em alguns momentos eu sentia falta de alguma coisa mais escrita, porque a gente é condicionada a isso, uhum. né? Fazer um curso, tem muita coisa escrita, mas as histórias, os momentos que ele troca e que ele faz a parte prática, eu acho que valeu a pena, sim. Você recomenda o curso para o Eu recomendo, sim, tanto que eu já tenho duas pessoas, o Rio de Janeiro, que já estão fazendo um novo curso. Eu recomendo sim, gostei bastante. Muito obrigada, Patrícia.